Saudações povo, tudo bem com vocês? Eu sou o Mr. Bonin e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Olha só, vocês têm gostado bastante das gameplays mais simples que eu tenho trazido aqui pro canal. E hoje eu tô muito feliz em dizer que mais um jogo tá patrocinando a gente. E esse jogo é One Hand Clapping. Que pelo pouco que eu vi é um jogo muito fofo. E tem uma mecânica muito diferente que eu não cheguei a ver em nenhum outro jogo antes. Nesse jogo a gente vai precisar cantar pra passar das fases. Então já sabe, né? Se você gosta de me ver passando vergonha, hoje é seu dia de sorte, porque eu não tenho uma voz muito bonita. Eu até cheguei a ver alguns vídeos de outras pessoas jogando e eu vi umas coisinhas super fofas, tipo isso... E eu acho que, no meu caso, eu não vou chegar nem perto disso. Mas agora, sem mais enrolações, o link pra caso você se interessa pelo jogo tá aí embaixo na descrição. E lembrando vocês de novo, como esse é um vídeo patrocinado, eu peço pra você revisar a sua inscrição aqui no canal, o seu likezinho e o seu comentário, porque é muito importante que vocês ajudem nesses vídeos pra mostrar pros desenvolvedores do One Hand Clapping que a gente manda ver. Demorou? Agora vamos lá, eu não sei como é que funciona, talvez eu tenha que configurar o meu microfone aqui no jogo ainda. Press any button to continue. Seja completamente silencioso. Agora cante. Agora? Somebody once told me the world is gonna roll me. É, definitivamente eu acho que eu vou ter que configurar meu microfone para esse jogo, porque, é, é assim, meio que ele não tá identificando, não. Ah, claro que não tá identificando, tá com o microfone errado. Caralho. Alô. Alô, oh, yeah. Que isso, velho? Mano, eu não quero ficar me ouvindo Pronto, deixei minha voz no mínimo Acho que não vai ficar aparecendo Lá. Fofinho, fofinho, fofinho Vambora Enquanto eu for falando na gameplay Meu bonequinho vai ficar Abrindo a boquinha, assim Whip, esse Lá. Beleza, boa, nice Vocês estão vendo como é que é o negócio, né? Uh. Eita Ok amor. Calmou amor. Beleza, tudo certo. Lá lá, lá lá lá Hum, que que é isso? Tá meio creepy esse começo, velho. Não, eu, eu não imaginava que era assim não, mano. Ai ai ai. Pode parar já, velho. Tá bom, tá bom, não vou aguentar mais. Que bonita arte desse jogo, velho. Ok, esse jogo tá me lembrando uma vibe meio, meio gris Só que é eu que canto aqui, né? Uh, saiam! Saiam! Saiam! Sumam do meu caminho! Não tem muito o que fazer não, né, guys? Vou só meter o pé? Que que é isso? Meu Deus! Uh... Uh, uh, uh, uh. Ah, não, acho que é só pra eu pular aqui em cima É isso, stonks Ok, vamos ver Vamos ver como é que é o funfas Nada aqui, lalalala Vamos andando uh. Boa, boa, boa oh. Sensacional Ih, ok, tem que ligar mais um, eu acho Lá bom, muito bom Hey, follow me Boa Agora, lá hum. uh... Caramba, velho ah... Stonks É muito estranho você ter que ficar quieto pra fazer Tipo, pra esperar a hora certa De puxar a caixa, tá ligado Uh! Que mais? Que mais? Oh, yeah! Lô! Mano, essa é gameplay mais... <risos> tipo... Falando do quesito áudio, deve ser a gameplay mais estranha de assistir possível. Lô! Subimos. Eita, aí! Boa, ai calma Não, não Ai, chegamos lo ah, acho que eu entendi, mano Ii... Vem pra cá oh... Great, já era Passamos, passamos era bem mais simples do que imaginava, beleza Hum, certo Nossa, mano, é muito bonitinho esse jogo, muito bonitinho hum, Ai, ai, ai Calma aí, amiguinho, deixa eu passar Oh Lalalalalalalala Passei Lalalalalala Passou, para de... Não, não posso ficar quieto, não Uh Uh Let's go, let's go. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Calma. Cara, eu não entendi. Beleza. Oh, yeah. Hum, ok. Agora eu entendi, agora eu entendi. O sininho... Chama a atenção deles, não posso tocar o sininho. Ah... Uh... uh... Yeah... Ah, acho que eu entendi. Uh... são Some wants to ah, the world is gonna roll, I ah, in the sharpest tool and the shish. Jingle bell, jingle bell, jingle, jingle bell. Ah, calma aí, agora eu acho que eu atendi. Caixa, venha, caixinha. Ok, agora sim. Vambora. Falta pouco, eu acho, hein. Falta pouco, eu acho, hein. Vambora. Quero sair dessa cidade aqui que tá muito creepy. Salve! Ô, uh... oh, bicho, na moral, velho, deixa eu sair daqui. Uh... Entendi. Uh... Ah, foi. Agora tinha que esperar os bichinhos passar, velho. Olha o naipe dessa arte, mano. Imagina um low fazinho. Ah. Beleza, de novo, velho. Meu Deus, isso me lembra as músicas de amnésia, velho. Ele tá com medo. Caraca, velho! Que coisa horrível! Não, calma lá! O. Eita... Rola um, rola uma parada de, de superação e, e, e não sentir medo da sua própria voz aqui nesse jogo, pelo que parece. Ah, tá, beleza chegando no relojão. Estamos chegando no relojão. Uh. All right. Ai meu Deus, quase que eu faço merda. E Eita. Beleza, lado de fora. Mais iluminação. Oh, e aí? Tá, acho que falta alguma coisa lá dentro. Falta algo aqui, né não? Oh, ok. Engrenagens. Uh. Acho que são os ponteiros. É isso mesmo. Agora, vai. Caraca, muito genial isso, velho. Entramos. Calma aí. Ok. Certo, oh, ok, beleza. Uh -huh. Acho que é o suficiente. É, ok. Vamos lá. Aí passamos, passamos. que era para acontecer que isso que lindo dayão Sai! Sai, caraca, que vibe triste, mano. E bonito ao mesmo tempo. Tem, me deu muito uma vibe... gris. Rapaziada, eu vou deixando o vídeo de hoje por aqui. Eu até gravei mais coisa porque a fase seguinte é muito linda. Mas se eu colocasse ela aqui, o vídeo ia ficar bem longo. Então gente, só lembrando. Se você não deixou o like ainda, deixa aí embaixo. Não esquece, isso me ajuda pra caramba. E lembrando também que o link pra adquirir o jogo tá aí na descrição. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu achei esse jogo muito fofo. Tamo junto. E até a próxima.